Vamos fazer um docinho de banana, que é uma receita facílima e muito gostosa. Então, para começar, eu vou picar 5 bananas maduras. Lembrando que quanto mais madura tiver a sua banana, mais docinho vai ficar o seu bombom. Então agora eu vou bater todos os ingredientes no liquidificador. 1 colher de sopa de cacau em pó uma colher de sobremesa de café solúvel, uma colher de sopa de Vegan Delight. O Vegan Delight é o nosso leite de coco em pó, é rico em vitaminas e minerais e pode ser utilizado em várias receitas e também consumido puro. Depois de bater todos os ingredientes, é só colocar na panela e deixar cozinhar em fogo baixo até obter a consistência de um brigadeiro. Agora é só colocar a massa no prato e deixar esfriar para poder enrolar. Para enrolar o docinho, eu vou usar o MCT, mas você pode usar o óleo de coco que tiver em casa. Agora é só se deliciar. E eu que não sou boba nem nada, vou comer meu docinho tomando um cafezinho. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixe seu like aqui no vídeo. Até a próxima!